João resolveu limpar sua caixa d'água que estava completamente cheia. Ele retirou 4 quintos do conteúdo da caixa e percebeu pelo medidor de nível de água que ainda restavam mil litros na caixa. sendo assim, o volume dessa caixa d'água é então pessoal, vamos lá. Pensa comigo. Ele retirou. Retirou. 4 quintos de água. É isso? De conteúdo da caixa. Ele tirou 4 quintos. Bom, se ele retirou 4 quintos, o que, que restou? Restou, vou colocar aqui, ó. Restou, ó. Ele tirou 4 quintos. Não tô falando em litros, tá? Já sabe que restou mil litros. E isso vai ser importantíssimo para a gente matar a questão. Só que eu tô te perguntando, em fração. O que que restou em fração, né? Coloca aí para mim no bate-papo. Ele retirou 4 quintos. Então, restou quanto? Coloca aí para mim no bate-papo. Quanto restou em fração? Coloca aí, pessoal. Um quinto. Né? Tio Marcos, eu tenho dificuldade. Tem salvação para mim? Claro. <risos> Vamos lá. A luz chegou. A luz chegou. Pô, Marcos, como é que você achou esse um quinto? É só você pegar o de baixo e diminuir do de cima. Quer saber o que restou? Quer saber o que sobrou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Então, ó, quanto dá 5 menos 4? 1. Um. Então, o que, que restou? 1 um quinto. Aí, pessoal, um abraço. Um abraço. 1 um quinto equivale, corresponde a quanto? a mil litros um quinto é igual a mil litros caneta e papel na mão vamos lá, mais uma para você, para a gente fechar a nossa aula repete aí na sua casa apareceu ó, tá fazendo uma questãozinha de fração Ó, pensa comigo tá fazendo uma questãozinha de fração repete agora na sua casa apareceu igual apareceu igual encontro o total apareceu igual encontro total usou igual encontra o total já é automático tá sempre que chegar nessa situação da, da fração né numa correspondência entre uma fração e o um número cara, não troque ideia você vai encontrar o total aí entra o método MPP como é que você vai encontrar o total? sem usar x sem usar y né? não precisa nada disso apareceu igual encontra o total como é que você vai encontrar o total? sempre você vai fazer isso pega o valor ó. você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Pega o valor e divide pelo de cima. O resultado você vai multiplicar pelo de baixo. Resumindo. Divide pelo de cima. E o resultado você multiplica pelo de baixo. Então vamos lá. Vai ficar mil dividido por um. Quanto é que dá mil dividido por um? Vai dar mil agora você vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo de baixo mil vezes 5 vai dar 5 mil 5 mil que? litros cuidado ó. se eu for dar visto aí no caderninho de vocês tem uma galera que marcou a letra D é o inimigo agindo na sua prova aqui você está achando o resultado em litros tá? e 5 mil litros não é a mesma coisa que 5.000 metros cúbicos. Anote isso aí. Ó. Um decímetro cúbico equivale a 1 um litro. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? 5.000 litros é a mesma coisa que 5.000 decímetros cúbicos. Né? E, repetindo, se eu for dar visto no caderninho de vocês... Tem uma galera que marcou isso aqui, ó. É o inimigo agindo na sua prova, tá? Porque litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Só que aí você vai ter que converter, né? Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ó, que homem danado muito descuidado com as mulheres que homem danado muito descuidado com as mulheres só que aqui está elevado a 3 ó. então pessoal isso é importantíssimo cada vez que eu ando ali na verdade eu não tô andando uma casa eu tô andando o quê 3 é só você olhar para o expoente a resposta não está em metro cúbico então eu tenho que voltar eu volto o quê? Uma casa? Não, eu volto três casas. Então 5 mil, voltando três casas, ó. uma, duas, três. É a mesma coisa que 5 metros cúbicos. Gabarito, letra bravo. Letra B, de bola.